Boa tarde, pessoal. Como informado no outro vídeo, os tickets estão abertos através de e-mail. A pessoa que está precisando de uma manutenção, algum serviço, manda o um e-mail para o atendimento e o ticket é aberto. Mas caso esse usuário está impossibilitado de enviar um e-mail, o computador não está funcionando por algum motivo, ele pode ligar para a área. E ligar nessa área, você vai atender a ligação e ele vai falar assim, estou precisando de ajuda aqui, Eu não consegui enviar o um e-mail, preciso de ajuda. Então, no seu departamento que vai fazer, vai prestar o serviço, você pode abrir um ticket rápido para esse usuário que não enviou e-mail, para deixar registrado que tem um serviço pendente aqui. Então, a pessoa ligou, preciso, meu, meu monitor não liga. Eu posso chegar aqui, criar um e-mail, um novo ticket ou aqui embaixo. Eu vou colocar aqui, ó, monitor não liga. Vou colocar na fila, vou definir quem que vai atender isso no meu departamento? Vou colocar eu aqui mesmo. É bom pegar o e-mail do usuário. Eu vou colocar aqui Marco Medicina. que ele vai receber uma resposta que o título foi criado. Coloca aqui. O Marco ligou e informou que o monitor não está ligando. Então, eu vou abrir um título para a pessoa. Mas eu vou ter que ficar registrado a nossa fila. Aqui ele já tem um atendimento pendente vou criar ticket 145 criado, como eu pus proprietário, ele vai aparecer na minha fila na fila de proprietário. É, deve estar por aqui no está ordenado aqui. Deixa eu ordenar essa fila aqui aqui, a gente pode ordenar dessa forma aqui. Monitor não liga, ticket 145 e essa e essa pessoa vai receber o um e-mail do ticket foi aberto, da ligação que ela fez para o departamento. Ticket 145 aberto. Monitor não liga, a descrição foi essa. O Marco ligou e informou que o monitor não está ligando. Ok? Então, essa é uma maneira de abrir um ticket quando a pessoa não enviou o um e-mail. Obrigado.